Fala galera do Trabalhar em Casa Ganhando é, Eu estou gravando esse vídeo é, só para só te falar Que existem duas formas que você pode utilizar os vídeos né, dentro do YouTube é, A primeira delas é se você tem pretensão de trabalhar com, é, com o Google Adsense Tá? É, que é a, a forma de monetização do google tá é sobre os vídeos do youtube tá e a outra forma é você trabalhar é, com com venda de produtos sejam eles digitais ou produtos físicos tá eu vou começar falando sobre o google adsense tá porque eu, eu utilizo o google adsense já faz um tempinho desde desde o ano retrasado né que os meus vídeos começaram a, a monetizar eu tinha dois canais e um dos canais começaram a se destacar e então eu come, é, é, começou a contar o Google AdSense e quando foi no final do ano passado é no final do ano passado eu tinha lá um, um eu tinha alguma coisa em torno aí de 300 e 300 dólares e pouquinho 300 dólares né que ficou ficaram acumulados né durante os anos anteriores e aí eu acabei recebendo e de lá pra cá eu já recebi mais três vezes né é, google adsense então quer dizer que o google adsense ele paga realmente né primeira coisa e segundo que é você trabalhando correto trabalhando certo ali é, afiado ali com o sistema do, do, de visualizações é possível sim é, ganhar AdSense com os vídeos do YouTube tá tudo vai depender do seu trabalho tudo vai depender da sua determinação e tudo vai depender também do seu conteúdo e a segunda maneira é trabalhando com, através dos vídeos para vender produtos físicos ou digitais eu trabalho com as duas formas tá eu tenho um canal somente para produtos é, físicos, né, é, que são algumas lojas de departamentos que eu sou afiliado e também eu tenho a eu trabalho com produtos digitais, é, com o nicho de emagrecimento e é, como ganhar dinheiro, né, e é, tem também eu tenho um, um outro nicho que é a culinária né? Eu tenho culinária e tem um nicho específico Que é um produto que teve muita venda né? Um produto que é de ticket baixo E que teve muita venda que tem a ver com é, TVs a cabo né? Então é, são essas formas que eu utilizo o YouTube né? O YouTube para mim é melhor porque eu não preciso pagar hospedagem Nem é, comprar domínio né? Mas ele tem uma certa desvantagem é, porque às vezes o vídeo ele se você não usar a palavra certa, a palavra chave, correta Você pode demorar um pouco mais né, pra, pra ele ranquear E aí você fica meio que perdido ali esperando né Mas isso é uma coisa natural, uma coisa que realmente é, isso pode acontecer há é o risco disso acontecer, né, que a demora no ranqueamento, tá Então é, se você gostou desse vídeo é, dê um like é, Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos tá? Eu quero te dar uma dica Esse na verdade seria o terceiro vídeo Que eu falo sobre o Youtube é, Sobre 10 dicas ninja 10 dicas ninja Para o seu canal do Youtube bombar tá? Eu vou deixar o link Aqui do lado aqui, ó, Eu vou deixar o link Aqui do lado Para que você possa ver esse aqui você pode clicar, tá certo? Para você conhecer melhor sobre 10 dicas ninja para fazer o seu canal de vídeos bombar no YouTube 10 dicas ninja para fazer o seu canal do YouTube bombar E 10 dicas ninja para fazer o seu canal do YouTube bombar Tá ok? É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até mais